Muito boa tarde, bem-vindos à edição de 2014 do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta, final da primeira e segunda divisões. É mais uma vez o, o pavilhão Expo Centro de Pombal que recebe a competição por excelência do calendário de inverno da Federação Portuguesa de Atletismo. Vamos assistir a este primeiro duelo dos clubes de Lisboa nesta tarde de competições, nesta tarde de campeonato nacional de clubes em pista coberta. Participam também nesta corrida, para além de Francisco e Ricardo e, perdão, e Diogo Antunes, eh, Gisiel Lima, atleta da Juventude Vitigalense, Paulo Gomes, atleta da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, da pista 3 António Brandão, do Clube de Campismo de São João da Madeira. Na pista 4, então, Francis Albicuelo, ele que é de resto o favorito nesta prova. Atleta do Sporting Clube Portugal. Na pista 5, Diogo Antunes, do Sport Lisboa e Benfica. Na pista 6, Samuel Remédios, do Grupo de Atletismo de Fátima. Na pista 7, Helder Pinto, do Girassol Ramos Catarino. E na pista 8, Sérgio Silva, do Greta, do Brecas. aliás. Voltamos a referir que o recorde de Portugal é 6'53, é de Francis Albicuelo e data de 2011. A ida válida Diogo Antunes a dar luta ao recordista de Portugal chegam muito próximos, mas é Francis quem leva a melhor, Francis quem vence os primeiros 8 pontos para o Sporting Clube de Portugal Temos em repetição os metros finais desta primeira corrida 6.75 é o tempo para Francis Albicuel que correu na pista 4 e 6.76 é o tempo para Diogo Antunes o que eu digo, esse prova foi hoje para pontuar para o Sporting. Tinha um bocado de medo blocos para não fazer fácil partida, é por isso que eu geralmente estou atrasado na saída dos blocos. Mas como eu, eu treino muito bem no, no último 40 metros, eu consegui apanhar o Diogo para, para ganhar a prova. E quais é que são os teus objetivos para 2014? 2014 é o é meu objetivo, é grande objetivo, é Zurique, é, para chegar ao final. Eu sei que não, não vai ser fácil, mas é esse que eu trabalho todos os dias, é que eu estou preocupado. É, este ano a pista para mim é só você de passeio, é, mas a coisa está a bem, graças a Deus. Atletas, Carolina Sarabando, na pista 1, atleta do Na pista 2, Catarina Costa da Senhora do Estefo, na pista 3, a vital do Benfica. Na pista 4, Ruth Limpo do Joma. Na pista 5, Catarina Silva do Donas, na pista 6. Carol Tavares, do Sporting, na pista 7, Rufo Trindade, do Braga, e na pista 8, da Juventude de Vigalense, Daniela Ferreira. Em confrontos diretos, Carla Tavares venceu a Eva Vital nos campeonatos de Portugal, seu grosso campeão de Portugal 2014, em pista coberta. Vamos ver como termina esta primeira competição. Do Carla Tavares segue Eva Vital e acaba por vencer Eva Tavares liderava até cerca de 30 40 metros mas Carla Tavares levou a melhor leta do Sporting Portugal 740 é a melhor marca da, da época e continua com liderança do ranking nacional Carla Tavares 740 na segunda posição Eva Vital no Benfica temos em repetição a parte final da corrida dos 60 metros, onde Carla Tavares levou a melhor, agora nas imagens de Carla Tavares com a Anabela Leite, a sua treinadora. Que valias a tua prestação nesta prova? Olha, eu estou tão emocionada. Olha, eu estava muito concentrada para correr hoje, eu e Anabella Leite e o meu grupo, temos trabalhado todos juntos para conseguir ter grandes resultados, e acho que foi isso que faz com que, quando chegamos a cair aqui à pista, temos uma coisa fabulosa e tudo isso é, é espetacular. Um susto, um atleta no salto com vara, partiu a vara, via-se atrás nas imagens do, da partida dos 1.500 metros, mas felizmente não aconteceu nada Nenhum problema de maior, foi só uma vara partida. E já partiram os atletas dos 1500 metros da primeira divisão. Alê Gomes e João Brás já a posicionarem-se na frente da corrida. O atleta do campismo de São João da Madeira a tomar a dianteira. A dianteira. Pouco mais de 300 metros para o fim. E a corrida não está ainda decidida. 300 metros para a meta e João Braz ainda no encalço continua muito próximo não, são não dois, está nada decidido ainda são dois bons terminadores e João Braz parece agora a atacar atacou e, e ele não consegue responder podemos ter aqui uma primeira surpresa Parece vai que ser é certamente, vai ser certamente. E inclusivamente o João Brás vai atacar a melhor marca nacional do, do, ano. do ano. Me parece que vai conseguir. Hélio Gomes está neste momento só a controlar para ver se não perde o segundo lugar, mas não consegue, não conseguiu mesmo reagir. E vitória para João Brás, 3:44, 29, talvez 3:45. 3:45, 42. É a melhor marca do ano. Melhor marca do ano. Boa tarde. Foi uma prova muito, muito boa. Não estava à espera de conseguir fazer já esta marca. Uh, sabia que o Helder estava fortíssimo. É uh, o quarto da Europa no por acaso. Uh, tentei dar o máximo atrás dele e, quando possível, tentar lhe passar se não tivesse forças. Nesta prova deu para fazer isso, consegui. Estou muito contente. E... Espero que o Sporting continua a ganhar mais algumas provas. A este, este ano é a nossa vez de ganharmos. A é cerca de 300 metros do fim. Mas a Carla não... Não desiste. Não ainda. Agora a Carla a querer passar para a liderança. Agora sim, entrada para a última volta. volta para a última volta. É incrível finais, estas pontas finais. Muito forte e vai baixar dos 4.20. Uh, queria agradecer, apesar de não ser da minha equipa, a SLM, foi fantástica, ajudou-me a fazer uma boa marca. Sinceramente não estava à espera que fosse uma boa marca. O meu objetivo principal era dar os pontos máximos ao Benfica, apresentar da minha maneira o meu clube. E pronto, para além de agradecer o grande apoio do Benfica, gostaria de agradecer a grande força e a sorte que eu tenho em ter um treinador como eu tenho e um pai como eu tenho aqui sempre. Melhor marca nacional do ano para João Vieira com a marca de 19,21, enquanto o seu irmão tem a marca de 19,24. Recordar que uh, o recorde de Portugal nesta distância já data de 1992, ano dos Jogos de Barcelona. O João Vieira terminar a sua competição de 5 mil metros de marcha, 19.40. Uh, a minha avaliação é muito, bastante boa, eu parti para pa ganhar, é qualquer o objetivo que eu traço quando compito em Portugal e foi isso que eu consegui hoje, foi... Dar o máximo, não dei o máximo, o máximo porque está muito quente o pavilhão hoje e estou satisfeito, dei a pontuação máximo para o meu clube, que é o objetivo que eles me pedem e foi isso que eu fiz. E o resto é desfrutar da competição. A seguir tens a taça do mundo de marcha, quais são os seus objetivos? A Taça do Mundo é mais uma prova de, de eleição, representar bem o meu país, é aquilo que eu gosto de fazer, é representar o país ao mais alto nível, muitas vezes pode não ser aquilo que, o, que a população quer o que os meus dirigentes pedem, mas é aquilo que o João Vieira está naquela altura a valer, o máximo, não, não vou lá para ir passear, vou para dar o máximo, e é uma etapa de cooperação para o Campeonato da Europa onde eu tenho o objetivo máximo este ano. Foi dada a partida para os 3 mil metros de marcha, Penso que ela com, este, com esta passagem vai em ritmo de estabelecer a sua melhor marca nacional. Estou enquanto... Retifica a melhor marca nacional do ano que foi estabelecida na semana passada pela Ana Cabecinha de 12,29 e a Vera 12,37 que melhora agora a sua, a sua marca este ano. Quanto melhor eu conseguisse, melhor. Uh, penso que fiz uma boa marca, principalmente sozinha, é muito positivo e agora continuar a trabalhar para fazer uma, um grande resultado a 20 km. Carvalho salto válido E com o ensaio de Teresa Carvalho, concluiu-se. o segundo ensaio de China Max. Bem rápida. Salto válido. Aparentemente está mais contente com este ensaio do que o anterior. Agora mais, senhora. mais confiante. Já tinha um salto a mais de 6 metros. Ela considera a lista do ano com um recorde pessoal de 6,26. E vamos aguardar a marca. 6,40. 6,40. 6,40. 6,40. recorde pessoal. 6, 40, pessoal. E é a marca nacional do ano. E a Record Nacional de Sub-23, ela, ela é Sub-23 ainda ou já sei, é senha? Ela é Sub-23 porque ela é do 92. Ela é, é, ela 92. é 23 então é Record Nacional de Sub-23. João Vieira vier a terminar a sua competição de 5 mil metros de marcha. Obrigada, foi, foi muito positivo, não estava à espera, queria, mas não sabia se ia conseguir, mas tive muito apoio. <risos> um... E eu estava a pensar que tinha que bater a Marta Godinho, Marta Godinho tinha que dar cabo do teu recorte. <risos> uh, e, e agradeço ao Sporting, ao meu treinador, à Night, claro. E, e pronto. E aí vai a Liliana. E e Passa para a liderança do concurso, neste momento igual à melhor marca uh... nacional do ano. Do ano. Boa tarde, foi positiva, consegui dar a pontuação máxima ao clube, que isso é que era o mais importante, e a partir de aí, quando assegurei o primeiro lugar, arrisquei. Passei para o método 80, não consegui, mas foi por pouquinho, o que significa que no ar livre vai, vai correr tudo muito bem. É o último ensaio para a Irina Rodrigues, ela é a líder do concurso com 14'76. Vamos então para a série principal de 400 metros masculinos. a partida então desta série principal de 400 metros, vamos primeiro um momento de interesse ver quem, quem encosta, quem ganha a quem corda, acorda. aparentemente Vitor Ricardo vai estar na dianteira, João Ferreira no seu encalço. Vitor Ricardo continua na dianteira João Aí. tenta aproximar-se o João tenta aproveitar pelo menos para conseguir uma boa marca E o vencedor é Vitor Ricardo Santos A segunda posição, João Ferreira do Sporting Na terceira posição, o atleta da Juventude, Juventude. Pedro Fontes. Temos a repetição dos metros finais da prova dos, da série principal dos 400 metros. Confirmou-se uh, a previsão? Na pista 3 vai correr a Graciela Martins em representação do Joma. Na pista 4, Miriam Tavares que representa o Benfica. Na pista 5, Andrea Crespo em representação da Senhora do Desterro. E na pista 6... Cátia Azevedo que representa o Sporting. Favoritismo à partida para Cátia Azevedo, melhor marca nacional do ano, com a marca de 54 segundos e 50 centésimos. Miriam Tavares segurou-se campeão de Portugal na semana passada e também o interesse pela luta entre os representantes do Joma e do Senhor do Desterro que têm travado aqui uma luta para a terceira posição. Foi da partida. Andreia Crespo sair forte. Aproxima-se Miriam Tavares. Vamos ver quem encosta primeiro. Katia Azevedo a sair na frente. Já ganha alguns metros de vantagem. Segue Miriam Tavares, terceira posição Andréia Crespo. Katia Azevedo a confirmar favoritismo. Miriam aproximar-se. Andréia Crespo na terceira posição, vamos ver se a lógica prevalece. Vitória para a Kátia. Segundo lugar para Miriam Tavares, terceiro para Andréia Crespo. Aguardamos pelas marcas oficiais. Uh, gostei muito da minha prestação. Uh, apesar de não conseguir ter um grande apoio da minha amiga. Beira Barbosa, ah, gostei muito de correr, infelizmente não pude estar no campeonato de Portugal, portanto estava assim um bocadinho ainda limitada fisicamente, por causa de uma gastrointestrutiva, ah, gostei muito de voltar e estar bem, portanto foi uma competição muito positiva. E a é de Maia para a segunda tentativa a 5 ,55 metros ia passar, passar claramente claramente <risos> a repetição deste segundo ensaio do EDI é dia 5.55 faz que a salva agora para e cinco que é a marca que... Marca de qualificação para o Campeonato do Mundo. Exatamente, que é a marca que o Edi procura neste, nesta época de inverno. Se tira um salto como este... Fez agora, sim. A prova ontem correu... Podia ter corrido melhor, sim. Estava à espera de, tentar, de conseguir ultrapassar a fasquia dos mínimos para os campeonatos do mundo. 5,75, mas... Teve quase, na última tentativa... Mas já tive conhecimento que a Federação vai fazer uma competição na segunda-feira. Segunda-feira será o último dia para obter os mínimos pós campeonatos do mundo na Polónia. E ainda acreditas? Sim, ainda acredito que um, só um problemazinho ali de pós, coisa, questões técnicas, consigo fazer, consigo fazer essa marca. Tiveste o privilégio de ver o recorde do mundo de 6, de 6. Como é, O que é que sentiste? Como foi? Conta-nos um bocadinho. É um, pouco é um pouco diferente uh, estar a ver um atleta, ainda por cima um, um grande amigo meu pessoal, de estar a, a bater esta, esta marca, uma marca histórica de 20 anos, perto de 21, ia fazer 21 este ano, e é sempre diferente, um bocadinho de arrepio sim, mas também do companheirismo que há entre as pessoas de Salto internacionalmente, é diferente e uma pessoa fica... Como se estivesse em casa. E vamos aqui o Marco Chuva vamos pela para lá. E vamos Up to